Tem um monte de gente que tem essa dúvida, né? Será que eu estou no caminho certo? Você tem essa dúvida? Eu já tive. Muitas vezes na minha vida eu me fiz essa pergunta: será que eu estou no caminho certo? No meu trabalho, nesse relacionamento? Será que eu estou no caminho certo no processo de cura para esse problema que eu estou vivendo? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso.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 Caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A mente adora fazer perguntas e te pôr em dúvida. Nós já falamos aqui no canal, muitas vezes, sobre os processos mentais. Muitas vezes eu disse, e vou repetir mais uma vez, que a mente funciona como um gerador de pensamentos o tempo todo criando pensamentos um depois do outro e esses pensamentos acontecem 24 horas por dia 7 dias por semana sempre independentemente do nosso controle é praticamente impossível fazer com que a mente pare de produzir pensamentos porque esta é a função dela e que tipo de pensamentos a mente cria? Cria pensamentos de comparação, cria pensamentos de julgamento, de crítica, de reclamação e de dúvida também. Não tem nenhum problema nisso. Isso é uma coisa importante que a mente faz e útil também. É importante a gente ter alguma dúvida de vez em quando. Ai, será que eu devo comer isso? Será que isso vai me fazer bem ou não? É uma dúvida, e uma dúvida genuína e boa para você. O problema é que nos processos mentais e nessa capacidade que a mente tem de gerar dúvida, ela gera dúvida para tudo, o tempo todo. E quando uma pessoa é muito apegada a esse tipo de pensamento, ela dá muita atenção aos pensamentos de dúvida, ela tem dúvida para tudo na vida. Uma dúvida muito comum é essa, né? Será que eu estou no caminho certo? É um pensamento comum. Tem uma professora espiritual que eu gosto muito, que é a Byron Katie. Ela diz pensamentos são recicláveis. Não existe nenhum pensamento novo. Aquilo que você pensa, todos os seres humanos pensam também. Porque processos mentais são iguais para todo mundo. Então, não acredite que seja mérito seu, todos nós temos essa dúvida, será que estou no caminho certo? O que eu quero deixar claro para você é que essa dúvida é um pensamento, a mente produz esse pensamento, será que é o caminho certo? E a minha pergunta de volta para você é, o que não é caminho certo? Será que é possível a gente estar tá num caminho errado? Na minha experiência, absolutamente todas as coisas que nos acontecem, todos os acontecimentos da vida estão certos. Por quê? Porque a realidade que se apresenta, ela está falando com você e ela está te colocando em processos na vida que vão te ajudar a dar um pequeno passo. O passo dessa jornada, da sua cabeça cheia de pensamentos, dúvidas e inquietações, até a câmara sagrada do seu coração, o seu ser, o ser que você é. E nesta jornada, né? Nesse caminho aqui, é a jornada do herói, cheia de aventuras, cheia de acontecimentos. Nesses acontecimentos a gente vai... Para um acontecimento de trabalho, para um acontecimento de dinheiro, para um acontecimento de relações, para um acontecimento de saúde e tantas outras coisas. acontecimentos que a realidade, tudo o que acontece, apresenta para você. E você encontra essa realidade e age. Assim, a pergunta de volta para o cabeção é O que não é caminho certo? Pensa você aí na sua vida Algo alguma vez foi errado? Hum, mesmo que a sua mente diga que sim Procura aí nesse errado o que foi que deu certo Procura aí nesse errado qual foi o seu aprendizado O que isso te transformou? Ok? Tem uma coisa importante que essa pergunta de caminho certo Muitas vezes se relaciona com o trabalho, não é? Será que eu estou no caminho certo profissional? Porque as pessoas, a gente tem empregos, empregos em empresas, corporações, empregos em um banco, em um emprego público e cá entre nós, a gente sabe que é muito raro uma pessoa gostar disso, né? Aquele emprego de bancário, por exemplo, é raro a pessoa que ama esse trabalho. Em geral, muitas vezes, o que eu já ouvi falar, eu nunca trabalhei num banco o que eu já ouvi falar de clientes, de pessoas que eu conheço é que é um trabalho maçante, monótono e que a pessoa deve cumprir metas, exige muita pressão, etc. etc. É um trabalho difícil, exaustivo e a pessoa se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Mas a pergunta é, por que, que a pessoa está nesse trabalho? Ou em qualquer outro? A gente tem empregos, a gente tem trabalho na vida porque nós necessitamos dessa energia chamada dinheiro e através dessa energia de troca que a gente usa na nossa sociedade chamada dinheiro a gente usa para cuidar da nossa família, para fazer cursos, para viajar, para encontrar pessoas, para ter experiências bacanas, ok? Então, é um meio para obter recursos não necessariamente um caminho de aprendizado. O aprendizado que você pode ter num trabalho pode ser o aprendizado da aceitação, pode ser o aprendizado da paciência, pode ser o aprendizado de conviver com pessoas diferentes de você e simplesmente aceitá-las como elas são. E isso é muito aprendizado. O caminho certo de encontro ao ser, a gente de fato percebe quando esse lugar aqui do ser, de certa forma, canta. É isso, o coração canta. Então eu sei que estou fazendo algo para o caminho em direção ao ser quando tem uma alegria aqui, um cantar do coração. Pensa nas coisas que você faz, o que faz o seu coração cantar. Não necessariamente é o trabalho, pode ser experiências. Viajar, fazer um curso, um workshop com pessoas que tenham o mesmo tipo de, de interesse e de consciência que você tenha O que faz seu coração cantar? Talvez seja um bate-papo com as amigas, não é? Num café Isso faz o meu coração cantar, por exemplo Eu sei que talvez você esteja passando por um momento na sua vida Que pode me dizer assim Mas, Cátia eu não sei, acho que nada faz o meu coração cantar Eu não sei do que eu gosto Não me interessa muito viajar Não me interessa bater papo com ninguém, aliás, nem tenho amigas Hum, pois eu sei de uma coisa que faz o seu coração cantar E o coração de qualquer pessoa Sabe o que é? Fazer outro ser humano feliz Pensa só, uma pessoa vai na sua casa e você pode oferecer um bolo, um bolinho, um café e a pessoa gosta e elogia aquilo Isso não te traz esse sentimento de alegria? Sim, porque você fez, minimamente, outro ser humano feliz Ah, mas e se não tiver nenhum ser humano por perto para eu fazer feliz? Hum, experimente fazer feliz um bichinho de estimação Cachorrinho um gatinho, experimenta, com certeza, ou o bichinho ou outro ser humano, quando a gente promove o um mínimo de alegria e felicidade, isso faz o nosso coração cantar, porque aqui, nesse lugar, é isso que existe, alegria, felicidade, amor, paz. Então, eu estou no caminho certo? Claro que você está, esqueça um pouquinho essa história de que tem que estar no caminho certo no trabalho não você tem um trabalho, você tem um emprego você ganha os recursos que são importantes para outras coisas na sua vida para sua família para você mesmo, não importa então, simplesmente continue os seus processos tudo está certo tudo busca apenas aqui e ali algo que Faça o seu coração cantar. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Um beijo para você. Não esqueça de deixar um gostei para mim. Deixe para mim o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem você gosta.